E ainda será possível fazer recarga. A proposta está em consulta pública no site da Anatel e fica aberta a sugestões até o dia 9 de março. assessora técnica do Minicom, é Regina Carmesini. Para facilitar o acesso aos meios de pagamento. Através dele, uh, acredita-se que vão aumentar os números de postos de venda dos cartões. Uh,